Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje estamos aqui em mais uma lenda nova, fazendo mais a exploração. Um local muito sinistro, né, Thaís? Muito, Thiago. Pessoal, passaram a localização disso aqui pra gente, passaram uma história. Falei, cara, tô louco. Vamos lá logo agora pra ver esse local, né, Thaís? Sim. Aqui, pessoal, era um esconderijo. E tinha um pessoal que eles eram ladrão, eles roubavam banco. A gente até tem que tomar meio que cuidado, Thiago, como que fala? É, o jeito que fala, pessoal, por, por causa disso aí dá pra acabar dando problema. Mas... Mas tinha uma turma aí que estava roubando banco há muitos anos atrás. Roubava bancos e ficava escondido. Isso aqui era no meio de uma mata. Eles construíram isso aqui no meio de uma mata, né, Thaís? Sim, hoje já. já hoje desmataram tudo, um depois pouco. de tudo que aconteceu. Foi tendo investigação, a polícia foi investigando e acabou descobrindo o esconderijo. E a polícia veio no local, disse que teve maior tiroteio, Diz que a coisa foi feia aqui, né, Thaís? E disse que aqui, depois que eles roubavam o banco, eles ficavam apro aproximadamente uns 10 dias, né, Thiago? Sim. E depois daqui, quando dava uns 10 dias, abafava o caso, aí eles saíam daqui. É. Então aqui era um lugar temporário. Se você reparar, a casa tá tudo furada de bala. Tá Venta tá isso? Uhum. Toda furada de bala. Parece que eles foi e reagiu a, a polícia e a polícia Acabou metralhando aí, ó. Disse que morreu todos eles. Diz que estavam em seis pessoas, né, Thaís? Parece que seis ou sete, uma coisa assim. Seis ou sete. Morreu todos, cara. E depois disso, muitos falam que o local ficou assombrado, né, Thaís? Então. E hoje eu e a Thaís veio aqui pra fazer a exploração. Eu nem sei se a gente pode estar tá falando isso, né? Por causa de acabar dando algum problema, então, né, Thaís? A gente tem que tomar é... cuidado no que fala. Sim. A gente Isso tá, já tá... faz bastante tempo, mas com certeza ainda deve ter filhos de pessoas, Sim. irmãos, primos. Aí... A gente tá vindo aqui pra fazer a exploração. Foi o que foi nos passados, né? Sim. Sim. Então a gente não sabe o certo, se aconteceu isso mesmo. A gente mas... sabe mais coisas, mas a gente não vai falar é, aqui no vídeo, né? Tem muito mais preservar. coisa aí, a gente não pode falar. Né? Não foi só uma pessoa que falou esse negócio pra gente, né, Thaís? Sim. Então, hoje a gente vai fazer a exploração aqui. E é isso aí, galera. Nós não pode falar muito, mas a gente vai estar tá vindo aqui pra investigar. Espero que você deixe o like, se inscreva no canal e bora pra mais exploração. Thaís, tá cheio de mosquito aqui, tá. cara. Tá. Pessoal, ó, tem uma roupa aqui, não sei se era de algum deles. Logo aqui na entrada, é, né? Acredito que não, eu... Thiago, porque já faz bastante Sim, tempo, né? Faz muito tempo isso daí, pessoal. E a casa, hum. se você reparar, não sei se na filmagem ela vai chegar mais perto. Ela tá toda furada de bala. Pelo jeito tinha uma janela ali, ó, foi fechada, tá vendo Vou uh -huh. é Dá uma olhadinha aqui, ó. Como que tá isso aqui, pessoal? Não sei se dá para ver na filmagem, aí, ó. Mas tem bastante é, marca ó, de tiro aqui. E as investigações eles estavam, o cara, o local tudo por fora da casa. Porque uhum. achavam que eles poderiam ter escondido também, né? Sim. Pessoal, a gente sabe de mais coisas, mas é, para preservar a gente vai acabar não falando tudo aí. Sim. Mas já deu para vocês entender mais ou menos o caso, né? Aqui eu acho que era a entrada da casa, né? Uma garagem. É a entrada da casa. Licença. A gente não vai nem falar o ano que aconteceu isso daqui, porque se o pessoal pesquisar, eles vão, vão, acabar vão achando, descobrir não. mais a fundo. E a gente tem medo de acabar dando algum problema pra gente, a gente tá vindo aqui, pessoal. Mas, ó, Mas casa, tem bastante tempo, pessoal. A, casa tá, a, a, a, a cheio de buraco, olha tá? o fogãozão deles, que é isso fogão a lenha, né? É. Mas eles nem usavam, né, Thiago? Não. Praticamente. Diz que aqui era um lugar só refúgio mesmo, de 10 dias. Sim. Acredito que a casa já existia, né? E eles acabaram comprando ou alugando, não sei, para passar esse período deles. Ó, Aqui era tipo um quartinho. Aqui era uma dispensinha. Né, Tem um fio pendurado é, aqui. Na ó. verdade, eles não, não queria nem, nem imóveis luxo, essas coisas. Não. É só pra... Era só para passar 10 dias aqui, uma semana, para até dar o tempo ser, de... Pode ser que essas roupas sejam deles sim, tá? Então. tá bem velha, né? Pode ser que seja. É. ser destrelhei o telhado. O é. Que, que é aí? Ó, tá vendo que tá tudo furado, cara? Tá. Aqui, ah, é um banheiro. Quer é ver? É pequeno. Nossa, é caixinha, ah. assim, né, velho? Ah, o chuveiro era, era aqui, ó. O chuveiro era aqui, ó. Mas, ó, tá vendo? Não tinha nem piso no banheiro. Lá tem uma roupas. E tem um rato! O quê? Ah, tem um rato. Saiu correndo ali. Tá aqui embaixo? tá caminhando Não, já lá? foi pra lá. Ai, tem outro! Eu vi mexendo. Ela Ai, eu vi. rabo Ai, Que nojo. Ah, é por causa daqui. É muita sujeira aiada. Ah, porque você é até pobre. Cara. Quer dar uma entrada aí? Ó, tem essa televisão. Talvez eles viam as notícias, né? Se é, a polícia tava atrás deles alguma bom. coisa. Pra vocês verem como que era antigo isso, pessoal, o que aconteceu. ó Televisão de tubo. Aqui tem muito lista isso. Não tem muito o que... Ó, ele, aquele negócio de ventilador. Tá vendo? Sim, ó. O controle. Bolsas. De bolsas acredito que não tenha nada importante se assim, o que tivesse de importante a polícia já ah não a polícia já investe né? tudo aqui não sobrou mais nada olha né? litro de pinga para comemorar né para comemorar os aí é sal... outro quarto né? Ó, bastante, exibiu bastante, né? Ó, bastante bebida, pessoal. Aqui, ó. Pelo jeito, cavou o cara aqui também, tá ó. Ó, espera só um pouquinho, Thiago, ó. Tem um relógio antigo. Ó, essa uhum. coisa de colchão. o Que que você falou? Pelo jeito, cavou o cara aqui também, ó. É... Tá vendo? Talvez então, encontraram alguma coisa aí. Sim. E a casa toda furada, então, olha pessoal, Olha aqui, toda. ó. Saquinho de grama cerveja. Ó, oh, toda furada de bala. Muito força. Cápsula de bala nem acha, né, Thiago? Porque eles recolhem, né? Ah, deve recolher. Ah, se Olha pega, aqui. Se procurando, acaba até achando. Olha né? aqui. Então. Aqui talvez quem tava aqui dentro do quarto, né? tirando para fora e pegava ali. Talvez a polícia entrou aqui dentro, teve tiroteio aqui dentro também, ó. É. Porque é tudo marcado, ó. Aqui acho que tinha uma geladeira, ó. Um negócio de ah, moto. Sim meia, Thiago, essa casa aqui, saber isso, olha essa parede aqui, pessoal, ó, olha isso, ó, nossa, gente tem muito, pessoal, muitas... para vocês verem Mas... essa casa aqui foi feita basicamente para isso mesmo, só para um esconderijo. Olha aqui como que é tudo torto. Isso aqui, provavelmente, eles mesmo deve ter acabado fazendo essa casa aqui. Tá? Então, ou será que essa casinha já construí, já existia, eles deram uma arrumada pra passar? Aqui, um tempo? Daí, aqui era, era uma selva, né? Eu acho que eles, eles mesmo mandaram construir. É, para ficar esse esconderijo. tempo. Esconderijo. Entre eles, né? Sim. Acho que eles não comprou, acho que eles coisa, mandaram fazer isso aqui, ou fizeram, não sei. É, porque ela é sinistra, ela é. Cara, ela é sinistra ó, você pode ver que ela, ela é tudo torta, um, um tipo não, não, ela não tem acabamento, ela não tem uma estrutura assim, boa, não. Eles fez não foi para morar, foi para... refúgios, Um refúgio mesmo. Olha aqui. Cara, isso aqui tem cara de bandido mesmo, olha isso aqui. Não ah, tem. Mas aí pode ser alguém que veio, né, Três? É. Alguém que veio e... Que sinistro, Thiago, essa casa aqui. Vamos oh, dar uma olha, olhada em volta. Vamos. Será que eu aconselho? Por aqui não dá para passar, ó. Não, hoje em dia é desmataram tudo isso aqui, nesse né? aí faz, faz um tempo já, pessoal. Sim. Dá uma olhada pro chão, cobra. Ai, tem um negócio ali. Tem uma cuidado, é só algum buraco aí ali, tá bacanho. Ó, pois. tem um Uma aqui. Ó. Ó. É Nossa, por aqui acho que é melhor. Tem um negócio ali, pessoal. Cadê os ratos? Tá mandando água? É. Ó, tipo uma máquina de lavar roupa, ó, tá vendo? Ah, sim. O que que é aquilo ali? Será que é um bunker? <risos> Vai saber se não tem algum esconderijo embaixo da terra aqui, tem? Tá o que, que é aí, Thiago? Vem ali na frente. É fácil ideia, cara. Eu, eu acho que é uma casca de cobra que tem aí. Onde? E aí tem barulho de chocoalho. Não onde está isso? Lá, sai daí. Tá, não. me mostra, eu quero ver. E se for cascavel? Porque eu me mostra onde está, me fala onde está. Está no meio das coisas ali, não tem como te mostrar. Olha bem. Não está vendo? Não. Testando. Ah, tô. Sai daí. Sai eu, daí. Vi a mesmo, eu falei que. Tem. Tá aqui no lado de cá, ó. Eu falei. Fica ali. Ai, tem uma fossa aqui, ó. Não dá para passar. Ó. Aqui tem, aqui, ó. Caraca, velho. Era uma cascavelca ali. Você escutou o barulho do guiso? Olha aí, eu nem tinha visto passar a estrada aqui, né? Parou o carro ali. Caraca. Cara, olha, chega a me arrepiar, cara. Esses dias tiraram o sarro de nós. Por que, que nós temos tanto medo de cobra desse jeito? É Pessoal, que... porque nós vamos para um lugar que é longe. E ainda falaram assim, a ah, cobra não ataca assim, não, não ataca. Pessoal, e outra, a gente vai longe. Se a gente é picado por uma cobra num lugar desse, tem... depende da cobra, a gente não consegue chegar nem no hospital. É, cara. É, mas é isso aí, ó. Casinha casa é sinistra. casa é sinistra. Pessoal, aqui era um esconderijo aí do... Um pessoal aí que fazia uns assaltos em banco E esse aí, galera. A gente vai estar voltando aqui à noite. Eu acredito que a gente vai estar voltando aqui à noite para investigar. Ver se realmente o local é assombrado. Foi no passado, que é assombrado, né, Thaís? Aham. Uhum. E a gente vai acabar voltando aqui. Se você quiser, deixa aí muito comentário. Não esquece de deixar o like. Ajuda a compartilhar o vídeo aí com os amigos. Pede para irmão, para irmã, para o namorado, para a namorada, para a mãe, para o pai para se inscrever no canal, ajudar o canal a crescer aí. E uma coisa que eu quero saber, você que está assistindo esse vídeo, da onde você é? Esse eu aí. quero saber o estado. Comenta aí embaixo do vídeo qual o estado que você está assistindo esse vídeo, qual o estado que você é. Sim, a gente é aqui do Paraná e deixa aí nos comentários de qual estado você é.